Nós viemos fazer foto. Can we still be can we... Nós viemos fazer foto hoje de dia, porque o meu filho só tem foto noturna, né? Porque a gente é tudo vampiro, né? É. Então, nós viemos aqui aproveitar o pouco de sol que a gente ainda tem, um pôr de sol também para não sair muito brusco, muito com cara de praia, tá? porque olha a minha cara de quem ama a praia, né, gente? Vamos ver o que, que vai sair daqui. Estamos eu, fotógrafa maravilhosa, Laurita, que e a Bibs. Todo mundo de preto, morcega, né? round. o buraco pra tirar foto no trilho Se eu cair, não ia. Vamos dizer uma coisa, o Dead Monster é uma pessoa muito perdida, ele tava tá agora perguntando para que caminho é que a gente vai para tirar mais uma sessãozinha de fotos. A gente vai para casa de um amigo da Laura, ela... Realmente eu moro aqui na cidade, mas eu sou mais perdido que não sei o que. Então... Normalmente o GPS sou eu ou a Tuane, só que para esse lugar o GPS vai ser a nossa okay. bet A Laura trouxe a gente a um lugar que parece que matam pessoas. Sim, Assustador, mas a vista olha aparentemente maravilhosa. gosta de invadir as coisas. A gente vai tentar invadir o terraço do condomínio. Vamos filmar o terraço do condomínio vai. nesse momento. Vamos lá. lá. lá. Para vocês verem fotos ainda mais legais, é só entrar no meu Instagram. Não esquece também de deixar aquela curtida que eu amo e o seu comentário para poder responder e a gente ficar bem pertinho. É isso aí, muito obrigado por assistirem o vídeo. Eu amo muito vocês, meus monstrinhos. Até a próxima e falou!